Muita gente fala que você pode comer à vontade na dieta low carb, e isso é simplesmente maravilhoso. Meu Deus, eu posso comer à vontade, que coisa boa, né? Nada de dietas restritivas, nada de passar fome. Isso é uma verdadeira benção. E é por isso que eu fiz esse vídeo, para te explicar o que você vai comer na dieta low carb. Não adianta você saber que você vai comer à vontade se você não souber o que você vai comer, né? Então esse vídeo aqui vai te explicar o que você vai comer na dieta low carb. Vou dar uma noção bem geral e direta para você ter uma noção boa do que você vai poder comer. Ok? Antes de começar o vídeo só quero te pedir a gentileza de deixar o joinha aqui no vídeo compartilhar ele com seus amigos nas suas redes sociais e claro, se inscrever aqui no canal para você poder aprender tudo sobre emagrecimento. Beleza? Então contando aí com o um joinha, né? eu sei que você deixou o like, eu sei que você é desses. Né? Eu sei que você é dessas, que deixa o like aqui no, no, no nosso vídeo. Então vamos lá, vou começar a dar dicas do que você vai comer nessa dieta maravilhosa. Vambora? Olha só quem apareceu aqui, os vegetais, gente. Todos os vegetais são liberados, tá bom? São liberados, pode comer à vontade. Cai dentro, folha verde, tomate, cebola, nada, tá bom? Nada dentro, pode ser uma piscina, pode comer à vontade, brócolis, couve-flor. Tô até olhando a foto aqui para ter ideias de, de vegetais. Todos os vegetais, gente, pode comer tudo quanto é folha verde, couve... Pode comer à vontade na dieta. Tá? Os vegetais são compostos de fibras. As fibras não aumentam a insulina. É um tipo de carboidrato que não é digerido. Né? A celulose. Então você pode consumir sem medo de ser feliz. Que você vai ter ótimos resultados. Ok? Então vegetais. Pode comer à vontade. Brotos. Brotos para quem não conhece. São grãos germinados. Então pessoal germina feijão. Germina soja, germina bambu, germina girassol, enfim, todo tipo de semente você pode germinar e consumir. Tá? Então, por exemplo, feijão você não pode comer, mas um feijão germinado, que vira esse broto, você pode consumir. Todos os brotos são liberados, tá? os brotos são vegetais, né? você pode comer à vontade e eles ainda são muito saudáveis, fazem muito bem à saúde. Né? Existe até gente que só come isso, né? que é a alimentação viva. Não que eu apoie esse tipo de intervenção. Mas é uma alimentação, é um alimento que traz vida para você. É um alimento muito saudável. Coloque nas suas refeições os brotos e os grãos germinados que vai valer bastante a pena. E a soja, hein? Eu sempre falo nos vídeos que não pode comer soja. Então por que, que eu trouxe a soja aqui para o vídeo de o que comer na dieta low carb? Porque o que eu quero dizer da soja... É a soja fermentada. Então o tofu, o miso, o natô, o tempê, o shoyu sem açúcar. Então todos os produtos que são feitos com soja fermentada, você pode consumir sem problemas, tá? Soja fermentada é liberada na dieta low carb. Oleaginosas, olha elas aí! Isso mesmo, castanha, nozes, amêndoas, macadâmia, pecã e por aí vai. Oleaginosas em geral também podem ser consumidas à vontade. Esquece essa onda de uma xícara, de quatro unidades. Isso é coisa de doido, gente. Oleaginosa é para você comer até ficar saciado, tá bom? Pode comer à vontade, são todas liberadas, são ricas em gordura. Dieta low carb é a dieta da gordura. Então não tem por que você não poder comer oleaginosa, certo? Então coma, pode comer à vontade. Proteínas, olha só a, a, a, a rainha aí de muita gente, né? O pessoal às vezes até confunde dieta low carb com dieta da proteína, não é? Mas as proteínas você também pode comer sem medo de ser feliz. Então carne, peixe, frutos do mar, ovos, né? aves, todas as proteínas, produtos derivados do animal, dessa linha né? que eu estou falando aqui, carne, peixe ovos, frutos do mar, pode consumir à vontade, tá bom? São liberadas também. É muito alimento, né, gente? No guia, você vai encontrar lá, são mais de 350 alimentos liberados. Então, é muito alimento liberado. Esse vídeo é para você ter uma noção de quantos alimentos tem, né? Pelos grupos. Por exemplo, laticínios. Né? Então, assim, você não pode beber o leite, mas você pode usar os derivados de leite, todos os tipos de queijo, manteiga, requeijão, é... E por aí vai, né? Todos os derivados de leite você pode consumir sem medo de ser feliz, tá bom? Os derivados de leite normalmente ou eles são ricos em gordura ou são ricos em proteína, né? Os queijos mais amarelos são mais ricos em gordura, os queijos mais brancos são mais ricos em proteína, mas todos eles são liberados, né? Creme cheese também, ricota, catupiry, pode cair dentro, tá? Tudo liberado nessa dieta maravilhosa. Adoçantes, né? A pessoa às vezes acha, pô, eu vou fazer a dieta e não vou comer nenhum doce, que tristeza, que depressão. Não, não, dieta low carb não é assim, não. Você pode comer, sim, doces, né? Doces low carb tem receitas deliciosas. Você consegue fazer brigadeiro, bolo, pudim, sorvete e é muito gostoso, tá? Então os adoçantes que você vai usar são os adoçantes naturais. Xilitol, eritritol, stevia, talmatina, sorbitol, maltitol derribose, polidextrose, extrato da fruta de monge, isomalte e outros. Tá? Eu não lembro a listinha completa aqui, mas já falei a maioria. A lista completa, claro, tem no nosso guia lá no site novalowcarb.com Farinhas. Quais serão as farinhas que você vai poder consumir? Né? Não pode farinha de mandioca, não pode farinha de trigo, né? essa eu acho que todo mundo sabe. Mas podem farinhas de oleaginosas, por exemplo, farinha de amêndoas, farinha de castanhas, farinha de nozes. Você pode usar farinha de coco. Pode usar farinha de berinjela, farinha de banana verde, farinha de amendoim. Pode usar farinha de girassol. Pode usar farelo de aveia se for pela manhã, tá bom? Farelo de aveia é o único que tem esse, esse essa alerta, somente pela manhã. Então são várias farinhas, eu já falei várias aqui, tem outras. Mas são várias farinhas que você vai poder usar. Com essas farinhas você vai poder fazer pães fazer empadão, fazer receitas doces também, bolo, tudo isso com farinhas low carb, que você vai comer e vai emagrecer. Então tá aí mais um grupo de alimentos que você vai poder comer sem medo de ser feliz, são as farinhas low carb. Condimentos, isso mesmo, todos os condimentos naturais você vai poder consumir, tá? Todos, todas as ervinhas, erva seca, erva fresca, todas você pode consumir. Todos, tudo liberado, tá? Todos os tipos de sal, é, todos os tipos de pimenta, alecrim, enfim. Tudo quanto essas, essas, esses temperos naturais, essas ervas, você pode usar todas elas. tá? Sem medo de ser feliz, vai fazer bem para a sua saúde. A grande maioria desses temperos ainda tem efeito anti-inflamatório. Aproveitar aí que eu dei um gole d'água, então vou falar agora dos sucos. Isso, tem sucos também para você poder consumir na dieta low carb. Quais são os sucos que você vai consumir? Exemplos. Suco de maracujá, suco de caju. Esses, inclusive, você pode até comprar aqueles em garrafinha e usar aqueles concentrados, né? Claro que é sem açúcar, né, gente? Com adoçante natural. Então, suco de maracujá, suco de caju. Você pode usar também, fazer em casa, suco de limão. Você pode fazer suco de acerola, suco de tamarindo, suco de cupuaçu, o açaí, se ele for puro, você pode usar também. Suco das berries, suco de morango, suco de blueberry. Só que esses você não vai poder coar, tá bom? Então, vários sucos aí para você poder usar. Pode fazer alguns com água com gás. Se quiser, tipo, um refri... fazer um refrigerante, né? Faz com água com gás que fica delicioso. A água com gás também é liberada, tá bom? Pode usar. Sem medo de ser feliz entre as bebidas também. A água com gás. Opa, sucos. Sucos eu já tinha falado. Vamos lá, qual é a próxima então? Frutas. Isso, vamos lá. Quais são as frutas liberadas? Tem gente que acha que na low carb não pode comer nenhuma fruta. Tem outros que acham que na low carb só pode comer abacate e coco. Tem outros que acham que é só o morango. Então, gente, há uma junção disso e mais alguma coisa, né? Então pode o abacate, pode o coco... Pode o morango, pode todas as berries, sempre frescas, tá? Blueberry, Godberry, cranberry, strawberry, tá? Então é mirtilo, cereja, enfim. Todas elas podem ser consumidas. Pode comer o caju, o cajá, pode comer o pequi, pode comer pera, ameixa fresca, kiwi, pode comer ainda, vamos lá, o tamarindo, eu falei do suco aqui, né? Acerola, pitanga, romã... Jambo pode comer também. E outras, tá? São as que eu tô lembrando aqui agora. Podem ser consumidas sem problemas. Né? Todas que eu falei do suco, pode ser consumida fruta também, tá? Cacau pode comer também. Então a listinha completa tem no site novalowcarb.com, mas claro, eu já tô te dando aqui uma boa noção de quais você vai poder consumir. Chocolate! Eu só quero chocolate. Só quero chocolate, já dizia o Tim Maia. Isso mesmo, chocolate é a alegria do povo. O povo gosta de chocolate. Chocolate pode comer, mas tem que ser amargo, tá bom? Tem que ser chocolate amargo, acima de 70% de cacau. Então as quantidades são as seguintes. É, chocolate 70% pode até 50 gramas. 80% pode até 100 gramas, isso por dia, tá gente? E acima de 90% de cacau pode comer à vontade. Se o chocolate for adoçado com adoçante químico, não, perdão, com adoçante químico você deve evitar. Se o chocolate for adoçado com adoçante natural, aí você pode comer à vontade. Se ele for adoçado com açúcar, aí você tem que seguir essas quantidades que eu falei aqui, do 70%, 80% e do 90%. Beleza? Então pode o chocolate, mas seguindo essas diretrizes. Óleos. Gente, os óleos são muito importantes. Por quê? Porque a dieta low carb é a dieta da gordura. Então a gente tem que comer gordura, gente. Tem que comer gordura. Então, azeite de oliva, esquece essa doideira de botar uma colher de sopa. Azeite de oliva é para fazer um, um rio de azeite de oliva no prato. É para botar gordura na comida. Né? Então, e aí você pode usar o azeite de oliva, pode usar o óleo de gergelinha, é delicioso também. Óleo de amendoim é legal também. Óleo de girassol prensado a frio. Veja bem, não estou falando de óleo de girassol de mercado, não. Prensado a frio, o óleo de girassol você pode usar ele na salada também. Não pode cozinhar com ele, mas pode usar ele na salada, tá bom? Então, tem óleo de abacate, óleo de castanha, óleo de amêndoa, tem óleo de tudo. Pode usar todos os óleos. Pode tomar ômega 3, óleo de cártamo. Tudo quanto é óleo você pode usar, porque essa é a dieta do óleo, tá bom? Ó, dieta da gordura. O óleo que você vai evitar são as gorduras parcialmente hidrogenadas, óleo de soja, milho, óleo de canola, óleo de girassol, margarina. Essas gorduras você vai evitar que ela não serve para nada, não faz bem a saúde. Mas essas outras que eu estou te falando aqui, você deve usar, ok? Tem ainda outros alimentos que são low carb também, que você pode consumir. Por exemplo, tem uma massa feita com um legume chamado conjaque que se chama massa conjac ou shiratake. Eles fazem macarrão, fazem arroz, fazem lasanha, né? Dá... Tem, tem um monte de, je de jeitos de você fazer essa massa jaque, É liberada na low carb. Gelatina, sem sabor, pode usar na dieta low carb também, sem problemas. Leite de coco, pode usar também na dieta low carb, né? Pasta de amendoim, enfim, vários alimentos aí que você vai poder usar nessa dieta maravilhosa tá então eu dei uma boa noção aqui do que você vai comer na dieta low carb e se você quiser a listinha completa com mais de 350 alimentos liberados é só acessar o nosso site nova low e adquirir o nosso guia então o livro nova low carb é o guia definitivo do emagrecimento e ele vai ter tudo o que você precisa para poder emagrecer chegar no peso ideal e manter o peso para o resto da vida isso mesmo é só ir lá e acessar o site novalowcarb.com para você garantir o seu. Lembrando que está em promoção. Quem comprar o livro físico ganha 50% de desconto na compra do e-book. E aí você vai ter os dois para você poder ter o livro em casa e a dieta no seu celular, para você levar para onde você for, ok? Então acessa lá o site novalowcarb.com. Lembrando que esse site ele é um portal de emagrecimento. Ele tem muita informação de qualidade, tem uma parte de vídeos com os meus principais vídeos para você aprender sobre a dieta. Tem um aplicativo chamado Nova Low Carb, que você pode baixar gratuitamente para o seu celular. Está disponível para iPhone e para Android. Tem grupos do WhatsApp que também são gratuitos e abertos para todas as pessoas participarem. E-books de receitas para você que quiser ainda mais receitas, para deixar a sua dieta ainda mais deliciosa. Suplementos para o seu metabolismo, para ansiedade, para retenção de líquidos. São fórmulas especiais que eu criei para a Nova Low Carb cursos para você que quiser fazer a dieta low carb com o meu acompanhamento, tirando dúvidas comigo e muito mais, tá? Então tudo isso tem lá no site novalowcarb.com. Se você quer começar a emagrecer agora, corre e acesse o site novalowcarb.com.